Pera, aí, eu podia ler isso o tempo todo? Não. Aí é foda. Ah, what the fuck is this? Mano, apareceu!